Mano, eu vou jogar um lozinho aqui, galera, por causa do time, né, mano? Já vai dar 15 horas. Queria poder tentar pegar os 900 pontos, né? Peguei um hakan aqui mais para tirar do cara. Nem sou bom com o boneco, mas... Let's get it, né? 15, <música> fala que sou lindo, que eu dou prime. Galera, o BPV Braga... É lindo. Vamos lá, hein, mano. Contra Nautilão da massa. Se eu não me engano, é counter do meu boneco, esse aqui, hein, velho. Vamos dominar o mundo. Oxi, olha onde os caras tá, isso. Nem sei como eu vim parar aqui. Ah, que porra é essa, velho? Ajuda aí, galera. Que porra é essa, mano? Ah, velho, perdi flash, velho Acho que esse Nautilon tá na maldade, mano ele, ele deu um flash na Fog ali, no, na Kai'Sa, coitada ah, ah, ah. Vambora, Kai'Sa, pra frente, mano. Não joga com medo não, velho Nossa, a Elisa vai gankar a bot nível 2, velho Coitado desse cara, velho esse cara aqui ele vai ter que provar agora que ele não vai tiltar, mano Só ficou de boa, fantasma Ó o Jir limpando tudo lá em cima Pô, coitado do meu AD Carry, véi Bichão vai ficar muito tempo sem farmar, mano Bate nele, véi, bate nele, bate nele, véi Bate nele, fião, que nós é brabo Vamos, vamos, vamos, confia Esses cara cansado aqui, véi Cansado, velho. Cansado, fi, Você. Aí, ó. Tô aqui, bebê. Coisa linda. Põe pra correr, velho. Seu cansado. Ai, velho. Se não fosse esse bagulho do cara, velho. Quase que eu joguei bem. Só não tomar o grab, Marquinhos. Tô jogando bem, hein, mano Faltando só o time e agir, né não, O Jirizão farmou tudo Dois aronguejos É com ele agora Tô chegando, bebê vou, vou... Agora não peguei, né, mano Levou pra torre Me leva, amor Meu bem que. Isso, gasta sua runa em mim E agora morre pro meu parceiro, Nautilão Ô, oh, Nautilão não O Jirizão Flash Tá bom Vem querer. Mano, tem a wave frisada, mano. Mano, eu tô nível 5. Eu queria muito ir pra cima, velho. Meu bem. Meu bem. Quero ser seu namorado. Tamo fazendo o que dá, velho. Tamo gente fazendo o que dá, velho. Eu e a Kaisa. Mas a Elisa tá gostando muito de gankar nós. E aí, Odir, o que você que faz aqui? Bora, Dir, liga o fantasma aí, mano. Fazer... Vai, mano! Vai! Fazer... vai! Vai! Qual é, mano? O cara é mó cagão! Caralho, o Dir mó cagão, mano. Mais dragão lá, fio. Então, eles vai estar tá aqui? Será, velho? Parceirinho tá lá em cima, Só puxa, né, mano? Bom, mano, eu e a Kaisa aqui, nós né, tá sabendo ser o weak side, mano Eu gostei que a Kaisa não chutou ainda E ela tá com 20 de farm a mais, mano vou mandando bem até, velho. Vai falar isso pra ela A ah, suave, Kaisa 20 CS na frente ainda Dá pra matar esse spawn, vou mandar ainda Ó, a Zaya tá 6 seis... Ó, o cara só tem uma capa de crítico na frente, né, mano Pra mostrar o engajo aqui só... Deixar a barricada solo ainda pra ele E aí, a gente tenta dar vai, velho. Tá bom. R por R. Daqui a pouco nós mata ele. Tá perigoso, bebezão. Pera aí. Deixa que eu tomo o grab. Pode deixar que eu tomo o grab, velho. Ó, a Elise tá trollando mano. Ela tá morrendo lá em cima. Ela tinha que continuar acampando o bot, velho, na minha opinião. vem é, é. Ai, se acerto o W tinha matado, velho. Com medo não, bebezão Tamo ganhando 2v2, hein, mano Mesmo com o campo que nós sofreu, véi Quase, galera, que nós ganhou 2v2, é Quase Ah lá, Iris vindo o bot, nós já imaginava Dragão vai nascer, o Jir pode defender bot se quiser, hein, véi O Dir, o Jir? Só matar o Jirzão. esse é o momento, irmão Esse é o momento, irmãozinho, esse é o momento Aê, o Jir os dois ainda, vai Vai, os dois, de maluco nt caralho. Tirou o flash, né, galera? Tá valendo. Divisão criminoso. Ward. Tô pegando bastante ward desse cara, hein, mano. 44 já com a de divisão, velho. Ih, Nautilão. Tá saindo pra guardar e tá morrendo, dog. Presta atenção, mano. E no meu condomínio... Pode sair vivo não, esse parceiro aí. Boa. É, se fuderam os parceirinhos aqui, hein, véi. Dragão daqui a pouco, Aralto a T2. Ih, Nautilão tá bêbado. Caralho, que inseque, hein, parça. Nossa, esse foi é muito bom, hein, véi. t dois com mais uma killzinha. Pera aí, pera aí. Só deixa o um like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah, mas defende isso aí, hein, mano. Dá pra lutar, mano. Eu tenho um tudo up. Vem, Melhores. Por favor, devolve. Tá maluco achando que vai pegar isso aqui. Eita, calma aí, talãozão. Calma aí, talãozão. Vai matar ninguém, paizão. Vai matar ninguém, senta lá. Como é que é o LOL, né, mano? Era pro baron ser dos caras. O baron foi nosso. Os caras gastou tudo. Devolve. Por favor, devolve. Faz favor, devolve. Ficou ruim pro você, hein, Nautilão? Ficou ruim pro você, parça Leva, leva, leva, leva, leva. Não consigo fightar isso assim, não. Você sai fora meu Cuidado com o Flash do Nautilus, cuidado com o Flash do Nautilus. Agora nós luta, agora nós luta. É vocês aí agora, galera. Tomei da Kiana, pelo menos. Aí ela gasta cooldown em mim. E morre todo mundo? Nice. Tá ah, bom. Acho que é GG isso aqui. Eu assisto você tem três anos e continuo no prata. Algo de errado nisso aí? Ué, Luene. Aí depende do jeito que você aplica, né? E tá jogando que Lene. Nossa, foi de brada, hein, parça. Leva bot também, então, ó. Mano, até tanto que a Kaiça ficou bem no game, né, mano? E, ó, e nós tomou um camp hard esse game, velho. Tinha gankando nível 2, mano. Inédito, né? Queria roubar o campo do cara, velho. Um, dois, três. Ai! Vai matar, não, filhão. Vai ganhar shield e não vai morrer não, Talon É, fi, esse fuderam legal agora, tá? Salve tem nesse Talon, mesmo, O cara é uma zica Hoje na de manhã ela tava fazendo Mãe, eu quero marolar. que a Kai, não veio da GG, velho? Deu agora, tá bom Nice, hein, mano Ganhar essa aqui foi god, velho mas calma que não acabou ainda, né? Calma, Jorzão, calma. Eu não vai ter que bar para ainda. Zicamos o jogo, tá? Uma flor pra tu. Nós, quase que eu saí viu, velho? Peraí, acabou, né? Não é melhor só dar GG, não? É nosso, né? Boa. Mano, é só ir lá da GG tem segredo, não. Caramba, o Talon tá, pegou 21 o esse game ainda, hein, véi. Fiz meu papel aí, velho, É vocês agora. Tirei R do ADCAR, e dei fear nele. Acabou. Nice. Ô, oh, que beleza, hein, mano Hoje eu tô ganhando os jogos, hein, mano Tamo ganhando jogos hoje, mano Perdi só um Mais um eu pego 900 pontos, hein, galera Vou pegar... Nossa, que gracinha, hein, galera O challenge tá vindo, viu, mano O challenge tá vindo, mano